Prosperidade e abundância fluem livremente em minha vida. Eu tenho dinheiro em abundância. Eu pago todas as minhas contas com extrema facilidade. Sou grato ao pagar minhas contas de forma antecipada, pois sou próspero e todas as formas de prosperidade chegam em minha vida a todo momento e de todas as maneiras. A minha relação com o dinheiro é excelente. O dinheiro me serve com o intuito de me fazer feliz. O dinheiro chega às minhas mãos facilmente e de formas inesperadas a todo momento. Sou grato por tudo de bom que a vida tem me ofertado. Reconheço as bênçãos em minha vida e todo dia vejo mais motivos para agradecer. Todas as formas de prosperidade chegam em minha vida e a todo momento. Meu subconsciente libera agora todos os paradigmas relatos à abundância e prosperidade em minha vida. Hoje, minha mente se liberta de dogmas passados e permite que apenas ideias e pensamentos bons sejam fixados nela. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser. Pago tudo o que desejo adquirir à vista. O dinheiro está em minha vida para servir de ferramenta para minha felicidade. Eu aceito a abundância de sorte, financeira e de felicidade em minha vida. Aproveito todos os momentos de felicidade e abundância que o universo me oferece. Em minha vida, a partir deste momento... Apenas coisas boas, prósperas, abundantes e felizes. Me permito aproveitar todas as coisas boas da vida. A boa sorte é constante e flui livremente em minha vida. Sou muito grato pela abundância de prosperidade financeira. Pela minha saúde, sou grato por todas as coisas positivas que acontecem em minha vida. A vida me presenteia a todo momento. Mereço e aceito tudo de bom que a vida me oferta. Fico maravilhado com as boas surpresas que a vida me oferece diariamente. Sou grato, sou próspero, sou amável, sou merecedor, sou feliz. Dinheiro é bom, é limpo, ganho dinheiro facilmente, sou uma pessoa de sorte e que aceita tudo o que a vida me oferece de melhor, e eu, tal como um filho aceita os presentes dos seus pais, aceito da vida tudo de bom que ela tem para me oferecer. A vida, o universo e a natureza são extremamente prósperos em tudo, desde as infinitas estrelas do céu até os infinitos grãos de areia da terra. Da mesma forma, são infinitos em abundância e prosperidade em minha vida.